Oi pessoas. Oi pessoas, esse é o Isso Não Cai Na Prova e este é Pedro, olha só, este é o Pedro e eu sou Lívia Leite, isso não cai na prova, oh yeah. hoje eu trouxe o Pedro, Pra gente falar, na verdade, a gente já sabe que a gente vai fazer dois vídeos, né? Já combinou que a gente vai fazer dois vídeos, porque senão fica longo demais, a gente conversa muito. Oh. E aí pra gente já correr, eu vou perguntar primeiro para vocês identificarem, porque eu sei quem é Pedro, mas vocês sabem? Acho que não, hein? Então, Pedro, por favor, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Nossa, que pergunta <risos> filosófica. Não, não precisa se aprofundar tanto assim, é. não filosoficamente. É, vamos, vamos, vamos por partes. É, bom, eu me chamo Pedro, como a Lívia já se apresenta, me apresentou e eu mesmo me apresentei. Sou amigo de Lívia, ex-colega de faculdade, também fiz ciências sociais, né? Uh. Só que, por outros motivos, não terminei na época, retornei agora para terminar. E fui convidado por ela para fazer este vídeo, para participar aqui com vocês, para falarmos sobre jogos. Mais especificamente, jogos eletrônicos. Por quê? É uma coisa que eu gosto muito, pratico já alguns bons anos e no momento também enveredei agora pelo lado de fazê-los, criar os jogos. É verdade, e também porque eu não entendo nada. <risos> e aí, como eu não tinha como fazer, aí eu chamei alguém que soubesse falar um pouco, né? Qual a importância dos jogos na vida. Então, é verdade, o Pedro está produzindo agora é, games. Eu já disse para ele que quando né, se sair esse negócio, sair de verdade, aí eu chamo de novo ele e o Cabeça, que também já criou texto aqui, o Cabeça me ajudou num texto sobre bolhas sociais, exato, falando sobre tecnologia e sociedade, eu vou deixar aqui linkado também, né, na descrição do texto, é, o vídeo que eu produzi em cima de um texto dele, e aí, se o Cabeça e o Pedro realmente desenrolar esse negócio, chamo eles de volta para virem dizer pra vocês o que é esse bendito desse videogame, como foi difícil produzir, porque eu estou acompanhando Está umas sendo. partes. Está <risos> sendo. Está sendo. Mas a gente não vai falar sobre produção de vídeo agora, né? de videogame agora. A gente não vai falar sobre produção de game agora. A gente vai falar sobre game e como é que ele te ajudou, né? Isso. Então conta um pouquinho para as pessoas assim, o que, que você sente que você aprendeu? Vou logo adiantando aqui, por que que eu estou perguntando isso, né? Eu tô perguntando, o foco do vídeo é esse, tá gente? A gente entender como o videogame pode ajudar na vida de alguém. Como eu sou pessoa um pouco leiga, eu já joguei videogame, mas eu não sei ajudar tanto, eu sei que é bom, mas não tenho tanta propriedade assim pra falar, eu vou pedir pra que Pedro fale. Mas em especial pras pessoas que acham que videogame é não fazer nada, né Pedro? Tem muita gente que acha... Deixa de achar que é passatempo, é perca de tempo, né? Perda de tempo. Exatamente. É... Esqueci de dizer só uma coisa, sou inscrito do canal, você que não é, já sabe. Ah, é, inscrito, e tipo, comenta, aprendam com o Pedro, ele está sempre comentando aqui no canal e ele assiste todos os vídeos. Com certeza. Hein? Lições aí. É, bom, jogos, de uma forma geral, de uma maneira geral, são bastante instrutivos, se você souber aproveitá-los. Os videogames não são diferentes, não é diferente do esporte, não é diferente daquela brincadeira que você faz na rua, mas por ser uma plataforma essencialmente interativa, o videogame permite com que você, ao mesmo tempo que você recebe dele, você devolva, você interaja. Então, por exemplo, na minha experiência, particularmente, eu desenvolvi habilidades de idiomas, que eu não tinha, tenho muita dificuldade com o inglês principalmente, e na minha época eu já tenho alguma estradinha aí. Os jogos eram quase todos em inglês, não tinha nada dublado nem legendado. Então, para jogar, tinha que saber. Tinha que saber inglês. Tinha que se virar com o básico da escola e extrapolar com o um dicionáriozinho ali do lado. E, à medida do tempo, você vai pegando. E não só a leitura, mas como os jogos hoje também quase todos usam o recurso do áudio também, você vai começando a ouvir também, pegar até discernir sotaques, coisas do tipo. Mas, mas, só, mas no teu caso, foi só o inglês ou teve algum outro idioma ligado? Porque assim, eu sei que Pedro estudava alemão, né? Isso, fez alemão e, também, Mas isso entendi. foi devido a algum videogame ou não? Não, aí já foi mais por outra paixão que também me ajuda muito com, com idiomas, que é a música. Ah, tá. Mas não, não foi, não teve a ver com os videogames. Mas Dona? o inglês sim? Sim, o inglês. Eu atribuo, eu não me considero fluente porque eu nunca precisei experimentar uma conversa onde eu dependesse puramente daquele idioma para dizer, ah, eu me virei aqui falando inglês com alguém. Mas, por exemplo, leitura hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu leio qualquer coisa que não seja um assunto, um tratado sobre medicina, que não é minha área, eu não entendo. <risos> Porque tem muito termo técnico, Isso, né? justamente por causa do, da tecnicidade do texto, mas eu me viro bem. Nos jogos, inclusive, eu tenho inclusive a opção hoje, mesmo você tendo jogos totalmente dublados ou legendados em português, eu ainda prefiro o idioma original, o áudio original, pela qualidade mesmo, e também o texto. Por uma questão até de prática, de praticar. Como eu, justamente, como eu não falo com ninguém em inglês cotidianamente, o jogo é uma oportunidade de eu, tá de eu praticar. praticando. Eu joguei algum muito pouca coisa em espanhol, mas muito pouco mesmo, por achar que... Porque ter uma proximidade com o português ajudaria, mas eu percebi que eu me dava melhor no inglês, porque toda a minha base acadêmica na escola, no ensino médio, foi de inglês. Eu não tive a oportunidade de estudar espanhol no colégio. É, daí é a oportunidade do incentivo dentro da escola, né? É isso. Dos idiomas, pra você... Na verdade, o videogame não vai resolver tudo, não, mas ele ajuda alguma. bastante... Eu não aprendi... dá um suporte bom. Com o videogame, eu... eu aprimorei a base que eu trouxe da escola, que eu aprendi na escola, eu aprimorei através do videogame. Por não fazer nenhum cursinho, por não conversar com ninguém do idioma nativo, o videogame foi minha porta de, é, é, de entrada. Outra coisa que, fa que facilita muito, quando você joga um jogo que traz um, uma, uma abordagem temática, tipo, sei lá, um jogo na Segunda Guerra Mundial, um sei jogo lá. sobre determinada mitologia, você começa a estudar, você começa a se desenvolver interesse por aquele assunto e começa a estudar. E principalmente quando você está na fase de estudo escolar ainda, você concilia. Ah, meu professor de história comentou sobre essa guerra aqui, vou ver mais. De repente, é uma mídia que ela consegue chegar mais no jovem do que um, um livro mais sistemático. Ela desperta o interesse para que ele vá buscar naquilo ali uma coisa que talvez ele achasse chato, mas no videogame não, é mais interativo, ele visualiza mais, é quase que como um filme. Desenvolve também muito raciocínio para resolução de problemas. Você tem que lidar com, ah, você tem que passar de tal fase em tal tempo, resolver tantos enigmas, tantos quebra-cabeças. Você vai cada vez aprimorando mais rápido. Desenvolve o próprio reflexo, para quem acha que videogame é uma prática de sedentarismo, de sentar lá e ficar lá jogando. Não, mas é tanto que podem olhar pelo shape, eu não engordei jogando videogame, minha gente. Não engorda. Engorda é comida. É, desenvolve o reflexo, você tem um estímulo ali, é, o videogame pede que você aperte determinado botão, faça determinada sequência em um tempo para resolver alguma coisa e você, ali rapidamente, e principalmente hoje que você tem videogames que mexem com todo o corpo, você tem ah, é o, o, o chamado estímulo corporal mesmo, você se movimenta, o sensor captura e reproduz o seu movimento lá, não está mais preso somente ao controle. Uhum. E aí, você estava falando, eu lembrei inclusive que gamificação é uma palavra que na área de educação agora, não só na área de educação. Está extremamente né? em alta. Está em alta e assim, a gente ainda vai fazer um vídeo. Eu não fiz um vídeo sobre gamificação porque eu preciso trabalhar mais a pauta. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, quando eu trago um vídeo para o canal, eu, tenho, eu tiro muitas horas para poder pesquisar sobre o assunto para fazer um vídeo. E eu não me senti ainda confortável para falar sobre o tema, mas eu acho que é um tema que que cabe bastante, em especial após isso que você falou, né? De que o videogame ele não necessariamente é algo destrutivo, né? Tudo em excesso é um problema. Então não Felipe, é o videogame. Um né? é, você você tem que saber medir, por exemplo, um pai que chega em casa e ah meu filho você joga videogame demais, é, você perde tempo demais com isso, bom? Pode acontecer que ele esteja, de fato, perdendo tempo demais, deixando de estudar, deixando até de, de ter uma vida social. Os jogos hoje, infeliz, infelizmente, para que você jogue com outras pessoas, o recurso geralmente é o online. É você aqui eu lá na minha casa no Crato, jogando e pronto, a gente não se vê, não tem nenhum contato. Enquanto que antigamente, reunia a galera na frente do videogame, dois controlezinhos ali e jogava. Mas o pai pode chegar e ver, primeiro, o que é que o filho está jogando, uhum. jogar com ele, participar. O pai, a mãe, os irmãos, né? Vamos restringir. E ver se aquilo ali, se ele tem como abstrair algo mais do que a diversão. O elemento essencial do videogame é a diversão, ele entreter, ele divertir. Mas, por exemplo, ele pode estimular com que o filho pratique tudo isso que eu falei antes. Ah, o menino tem uma dificuldade na leitura, a menina tem uma dificuldade num, num determinado assunto que está caindo na escola, que ela está estudando, mas que aquele videogame aborda. Eu falo isso porque eu todo momento estagiando, como, como professor, e o meu professor supervisor, ao perguntar sobre os alunos o que, é que eles entendiam de mitologia, um aluno do lado, um pouco envergonhado, disse, Ah, God of War, desculpa aí a propaganda, patrocina, patrocina a gente, please. <risos> é, God of War é um jogo, para quem joga aí, sabe, um jogo que aborda mitologias. Então o aluno conseguiu fazer aquela ponte, ele conseguiu... É, trazer aquele, aquele, ah, eu sei que fala de mitologia, não sei qual é, não sei sobre o que é. Não mas... sei se o professor vai falar sobre isso, mas o que eu sei sobre mitologia é isso. Então, já é, é uma ponte Um professor que de repente ele, ele perceba a importância que o videogame tem para aquele determinado aluno ou aquela determinada turma, ele já consegue inserir aquele como uhum. mais um mecanismo ao invés de afastar. Então você faz com que não seja uma perda de tempo, ao contrário, agregue Tempo, que aquele é você não consiga aquela meia é. que você passa, ou uma hora, você agrega conhecimento e agrega habilidades. Eu posso ser porque isso aconteceu comigo, dos alunos. Eu sei desse, desse jogo, eu não cheguei a jogar, mas eu sei desse jogo justamente porque os alunos trouxeram para a sala essa discussão. E aí eu fui procurar sobre o que era o jogo, para na próxima aula eu já trabalhar. Ah, você já sabe esse, esse videogame que eu jogar? Sei muito. Mentira, eu nunca digo que eu sei, mas eu explico pra ele. Sabe esse jogo? Muito bom! Recomendação de quem, de outros alunos que estão que estão jogando. Então, é na verdade entender o que que a gente pode tirar de bom disso, né? Uma outra coisa que a gente, eu falei para Pedro que a gente com certeza ia falar aqui, era sobre o RPG, né? Que você começou jogando. Ah, o bendito RPG. Eu comecei jogando o RPG no videogame, sem saber que aquilo era um RPG. Nós vamos já uhum. explicar e depois passei para o, o chamado RPG de mesa, né? Que é, é o na verdade é a origem, o videogame veio depois, foi inspirado... Só que você por, conheceu primeiro por, pelo nosso, videogame. Mas eu, é, mas eu conheci primeiro pelo videogame alguns anos depois, descobri o de mesa, gostei mais ainda, tem uma série de outras vantagens, e me aprofundei de vez, sem largar uhum. o anterior também. E essa série de vantagens, você vai ver onde? No próximo vídeo, porque a gente vai cortar isso aqui agora, senão vai ficar longo demais e você não fica querendo assistir a gente, ou querendo acelerar o vídeo, isso, né, para estar tá assistindo a gente. E eu vou começar a falar mais rápido, que é pra ver se ninguém acelera, que aí ninguém entende, vai ficar tipo um pato assim. É, aí vão ao contrário, vão reduzir. <risos> e aí pra ver se vocês reduzem isso daí. Quem está no YouTube, quem está acostumado a acelerar, sabe do que, que eu estou falando. Então a gente vai cortar o vídeo agora, a gente vai fazer um vídeo falando sobre o que é RPG, que é o que vai entrar na semana seguinte, talvez 15 dias, não sei ainda, mas vai entrar. Com o Pedro explicando pra gente um pouco sobre o que é esse RPG, esse que eu digo RPG online e RPG offline. É possível? Ainda existe? Pessoas ainda jogam isso? O que é isso? Onde dormem? Como eles vivem? vendem esse mistério. <risos> Beijo, pessoas. Se você gostou, já sabe, comenta, curte, compartilha. Manda os seus amigos que jogam videogame. Manda os seus pais que não entendem porque que você joga videogame. Chame eles para jogar. Chame eles para jogar também. Pais que têm filhos, entendam melhor por que seus filhos jogam videogame. E professores, pessoas da área de educação especialistas, aprendam quais são as vantagens do videogame também. Vamos, vamos discutir, gente. Vamos discutir. Chega pra aí, traz pra nós também discussões que a gente tá aqui, é pra conversar e construir. Beijo, pessoas. Boa semana pra vocês e até mais. Até mais, pessoal. Pedro volta, Pedro volta. E vamos pra próxima. Isso não cai na prova. Oh yeah! yeah.